Bande Guru Padodandam bhaktabindu Nitham Sri Chaitanya Prabhu Bande Nithananda Saho Bande Guru Padodandam Bhaktabindosaman Nitham Sri Chaitanya Prabhu Bande Nithananda Saho बंदे गुरु पदद्दंदं भक्त बिंद समन्नितं स्री चाईत्राइब बंदे गुरु पदद्दंदं Bande Guru Padodandam, Bhakta bindo samanitam Sri Chaitana Prabhu Bande nitanando sahoditam Sri Nanda Nanda Nanguande Radhika Charano gopi Gopijano Samayuktham bindo Banamano Hara Vanchakalpataruva Sakipas in Pati tanang pa bune pa vishnabe pio namu namaha mukankaroti vacha pangung lang parama nanda brinda devi sotobatui namu namaha nara namaskritta naranchaiva naratamam Devin swara swating vyasam tato Sankirtane kishno kathopodeshe Gauriya patrasya prakasa nechah Sadhanurakta guru-hakti-yokta Bhakti-pramadakshya jagod Dei sadha sada pari babagna mabish padam siva viranchanutam saranyam. Vetat di hum ponutava Bande maha purusate charunar vinda. Jet pa de palavanakachandamani chataya. Bishpuriji to kamepigobudushu adarshi sara adhikaamahi kada kipham karush <coughs> Shri Krishna Caitanya ananda gada hara gaura bhakta binda Shri Krishna Caitanya Prabhu nitya ananda gada hara gaura bhakta binda Hare Krishna Hare Krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare ajanulambito bujau kanaka bodatu shankirtanai kavitaro kamala Visham dijavarau yugadharma bandeja gat priya karu karuna bhotaru. hare kishna hare kishna kishna kishna hare hare hare ram hare ram ram ram, ram, ram hare, hare. <coughs> Namamigange tabapa de pankajam Sura suroir bandito de chamuktin sinitam nasada naranam Ganga taranga kalapam Gauri-nirantara-vibuṣi-tabhāma-bhágam Nārāya-nopriyam-anangam-adāp-hāram hāram varāna si pati Vāgī-śa-jusya-vadhane Lakṣmīrja-śa-ca-vakṣa-si ca Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare. Nimnuganam ganga divanam achuto yatham, Vishnava nam yatha samhu purana nam tu idam bhagvatam nimnga <coughs> nam yatha ganga devanaam machuto yatha Vishnava nam tu Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagatguru disse um falso sadhu, um falso Vaishnava, deveria ser acusado diante do público. Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat disse um falso sadhu, um falso Sannyasi, deveria ser denunciado imediatamente. Isso é o Haribajan. Isso, é Isso não é uh, um desejo de procurar defeito nos outros. Aqueles que não respeitam o Guru's Vaishnavas, eles procuram defeitos nos demais. Eles sim se ocupam em criticar desnecessariamente. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada explicou como nós temos que entender quem é o sado e quem não é. Esse é o maior problema no mundo. O mundo inteiro está confuso sobre este ponto. Como entender quem é um sado, um sado verdadeiro, e quem não é? Como, de, como podemos compreender isso? Então, em primeiro lugar, para o é, nos sugere que nós devemos alcançar um, uma sinceridade de 100%, que nós não temos que ter kapat bhav, nenhuma emoção de trapaça dentro do nosso coração. Você está 100% rendido aos pés de lótus de Balarama e você pede, por favor, me guie. Onde eu vou encontrar um Paramahamsa, um Sado? Então, assim, torna-se o dever de Balarama nos levar até o Sado, para que a gente possa ouvir a sua pregação. Ninguém vai guiar você e falar, olha, vem aqui, este é o Sado. Isso é impossível. Eu oro para o Senhor Supremo. Por favor, onde eu posso receber um sábio verdadeiro, encontrar um sábio verdadeiro que vai me livrar deste inferno? Então, se você ora sinceramente, torna-se dever de Balarama. Então, em primeiro lugar... Se você é 100% genuíno, se você não tem nenhuma duplicidade, nenhum desejo material escondido no seu serviço, se sua devoção, se seu esforço é autêntico, o Senhor Sr. Balarama presta atenção nesse seu pedido. E de acordo com a guia de Balarama, você pode alcançar o verdadeiro sábio. Mas se você não tem sinceridade, se você não ama o Guru e os Vaishnavas de maneira sincera, uma vez, alguém perguntou, como é possível desenvolver Bhakti? Ou melhor, perguntaram, como é possível aumentar nossa Bhakti? E Prabhupada disse, não é a questão, não é, de como aumentar Bhakti. Você primeiro tem que ter atenção e amor pelos Vaishnavas, pelo que eles falam. Não é uma questão de aumentar. A questão é, aonde que vai começar a sua Bhakti? Se sua Bhakti não começou, como é que ela vai aumentar? Prabhupada Bhakti riu. Dessa maneira, ele explicou, você precisa descobrir um fato. O Vaishnava puro está sempre ocupado na adoração a Krishna, no hari-bhajana, nas atividades devocionais, nas todas as suas ações. Quando ele senta, quando ele come, quando ele fala, tudo o que ele faz é Haribhajana. Mas todas as minhas atividades, nenhuma delas é Haribhajana. Todas as atividades do Vaishnava puro, do Guru dos Vaishnavas, são Hari Haribhajana, todas as suas atividades. Então, eles estão sempre ocupados em Hariseva, em servir Krishna, em Hari Haribhajana, Haribhajana, em adorar Krishna. É muito difícil entender o Tato Siddhanta de Sankara Bhagavan, do Sr. Shiva. Externamente, nós poderíamos ver que o mundo inteiro pode dar guirlandas para um determinado mestre, assim chamado mestre espiritual, de um assim chamado sado. Todos vão lá, vão reverenciar seus pés. Mas você não tem cognição, você não sabe que aquele sado ali é falso e que ele só quer desfrutar de popularidade. E você será trapaceado porque você não sabe a diferença como, por exemplo, um outro sado, Gorakishoradas Babaji Maharaj. Ninguém prestava atenção nele. Você não saberia dizer que Goranga Mahaprabhu dava honras a Gorakishoradas Babaji Maharaj. Esse é o ponto principal. As pessoas estão confusas. Quem é o devoto puro? Quem pode falar? Repetidamente eu quero discutir este ponto sobre a guia de Prabhupada Bhaktivedanta. Ele dizia, se nós discutimos Vaishnava Tattva e Guru Tattva de maneira extensiva, ininterrupta, o tempo todo, se a maioria do tempo nós discutirmos Guru Tattva, Vaishnava Tattva, automaticamente as pessoas podem começar a realizar esse tópico. Qual é o problema principal? Nós queremos esconder Vaishnava Tattva, porque se você vai focar nesse ponto, o meu mau caráter vai secar em evidência. Então, eu não vou falar sobre o verdadeiro Vaishnava Tattva, quem é Vaishnava e quem não é, é como se comporta o Vaishnava verdadeiro. As pessoas escondem isso para, o próprio, para a própria pratista, para a própria fama, para se colocar em evidência. Porque se elas falarem sobre isso, os outros vão ver que tal pessoa não é um Vaishnava. Este verso é como uma fórmula, como uma equação. Como realizar quem é o Mahabhagavata, o devoto puro? Ele nunca quer fama nenhuma. Ele cospe na fama. Ele só quer salvar você. Ele quer falar com você, acordar você, operar você. Ele pegaria uma faca e te a ignorância de dentro do seu corpo. Com um bisturi. Mas as pessoas estão confusas. Eles acham que aqueles que falam de maneira dura não são Vaishnavas. O sintoma principal do Vaishnava ele vai nos mostrar o que é a verdade, o que é a veracidade. Ele está totalmente estabelecido na verdade absoluta. Se, eu, se alguém não está estabelecido na verdade absoluta, se eu não estou sentado numa plataforma absoluta, eu não tenho direito de falar sobre o absoluto, sobre o Siddhanta Vichar, sobre o Harikata. Eu não tenho direito. That is the main point. Como eu vou poder falar sobre o Absoluto Siddhanta Vichar, sobre a Absoluta so, Arata, Filosofia, se eu não estou estabelecido nesse nível? Going, no Bhagavatam nós temos um verso. Aquele que vai ver a sua Ista Deva, a sua a, a divindade adorável em todos os lugares, to ele vê. Krishna, ele vê Deus em todos os lugares. Sarva Bhuteshu, -bhute Bhagavat Bhav. Bhagavat Bhav. ele vê todas as divas como partes de Deus. Então nada merece agressividade. Hum, para ele tudo é positivo. Sarva Bhuteshu Bhagavat Bhav. Significa Sarva é tudo. Bhuteshu significa todas as manifestações. Bhagavat divino, Bhav, é emoção positiva, compreensão. Então, Maharaj citou este verso. Este Bhagavad Dharma só é, por, é permitido para aqueles que se comportam sem inveja nenhuma em seus corações. Se uma pessoa tem inveja, competição, ela não tem o direito de se sentar no Vyasa Asana. Diva Goswami escreve no Sandarbha: um sadhu falso nunca deve ser se sentar no Vyasa Asana. O Vyasa Asana, a cadeira de Vyasa Deva, só está reservada aos devotos puros. Ela só está reservada aos Mahabhagavatas, aos devotos máximos. Somente os devotos podem pronunciar sobre a devoção. Repetidamente, nós escutamos este verso, este tattva. Aqueles que são Mahabhagavatas, aqueles que são devotos puros, podem falar sobre a devoção pura. Aqueles que são devotos puros podem falar sobre a devoção pura. Só eles. Só eles podem pronunciar o Bhagavat Tattva o Bhagavad Siddhanta. Os outros não podem. Eles podem dar alguma aula. Eles podem dar alguma aula interessante, eles têm um bom cérebro, mas o Harikata deles não vem do coração. Nós não estamos interessados em boas aulas. Shankara Bhagavan não dá aula boa. É, nós vamos entender que ele vai dizer a verdade, Maharaj vai explicar isso. Aquele que vai observar e vai enxergar em tudo, Bhagavat Bhava, ele vai ver todas as almas como um lugar onde o Senhor Supremo está sentado. E tal pessoa não pode mentir. Eu, disse Shambhava, eu posso parar de arrecatar, mas eu não vou pronunciar mentiras. Prabhupada Bhaksidanta dizia, aqueles que não estão estabelecidos, em senso comum, em bom senso, como eles poderiam falar, sequer pensar em falar da verdade absoluta? Há pessoas que não estão nem estabelecidas no senso comum, na verdade do dia a dia. A cada minuto eles estão mentindo, consciente ou inconscientemente, para proteger a sua posição, a sua luxúria, o seu dinheiro, a sua fama. Como tal pessoa poderia falar da verdade absoluta? A verdade absoluta não é barata, se você pensa, ah, eu não posso falar a verdade pura, porque as pessoas podem me atacar. Aquele grupo, aquele outro grupo vai me atacar. Mas Prabhupada Bhaktivedanta diz, diz se o mundo inteiro for contra mim, mesmo assim eu vou pronunciar sobre a verdade absoluta, sentando sob o guarda-sol, o guarda-chuva, dos pés de lótus do meu Guru Pada Padma. Eu não vou mudar nada, o mundo inteiro pode vir contra mim, mas eu vou dizer a verdade absoluta, eu não vou mudar nem um pedacinho. nós estávamos discutindo isso em Shantipur, vocês se lembram? Em Bengali, lá eu disse que o Bhagavad Mahapurana, Sobre a pregação. Que no Bhagavatam temos essa cena na qual o Sr. Brahma fala com Narada. Narada Ji. Ele diz este verso. O Brahma dá instruções para a Narada, porque todo o Shastra, o verdadeiro Shastra, os Upanishads, o Bhagavatam, o Mahabharata, os Puranas, você vai encontrar duas personalidades muito especiais que são tratadas como muito elevados, Shankara Bhagavan, o Senhor Shiva, e Narada Ji, Narada Muni. Você vai ler Sankara Uvacha. Narada Uvacha, Sankara disse, Narada disse, pois eles se incumbiram da responsabilidade de pregar a verdade absoluta. Eles assumiram essa responsabilidade de pregar o, Bhava, o Bhagavata Dharma diante de nós, almas tolas e condicionadas. Então, o Brahma fala para Narada, este Bhagavatam, ó meu filho, foi pronunciado pelo Senhor Supremo pessoalmente, Bhagavan Shri Krishna. Krishna pronunciou este, este, este conhecimento para Brahma para o Senhor Brahma. O Chatur Slok, os quatro versos principais do Bhagavad Gita. Os, não, os quatro versos principais Bhabhavata, do Bhagavatam foram pronunciados pelo Senhor Supremo, por Bhagavan para Brahmadi, para o Senhor Brahma. Que reproduziu, que repetiu este conhecimento para Narada. E Narada falou para Vyasadeva. Esse é o Bhagavatam Parampara, para, o Bhagavata Parampara. O Brahma, pessoalmente, instruiu seu filho, Narada. Narada Ji Maharaj. Você pode repetir, você pode pregar este conhecimento, essa devoção, de maneira muito clara. Você entende que esse conhecimento é como uma semente. Vocês conhecem que a ciência é baseada em causa e efeito. Aquela árvore enorme, aquela figueira enorme, que tem mais de 3 mil anos, 5 mil anos, a figueira de Bengala, de onde ela veio? De uma pequena semente. Sem a semente, aquela árvore não estaria ali. Então, o Bhagavatam foi pronunciado por Krishna Bhagavan para o Senhor Brahma. E Narada ouviu isso do Brahma. E Vyasadeva ouviu de Narada. E dessa maneira, nós temos o Bhagavata Parampara, o Parampara devocional. Então, este verso fala de Bhagavan e da sua vibhuti, da sua opulência, da sua poder da força de, de toda a, do conjunto de forças do Senhor Supremo. Esse é o tema da devoção e uh, o Senhor Brahma disse: você tem que falar sobre esse conhecimento para Narada de tal maneira que as pessoas não se confundam, que fique muito claro. Você tem que pronunciar o Bhagavata Dharma de tal maneira que as pessoas se, se, sejam protegidas. Que elas, não estejam com, que elas não se confundam. Sarvatmani Bhaktir Bhavati Nashtiki. Este verso são as instruções que o Senhor Brahma dá para Narada. Não tente trapacear o público no nome do Bhagavata Dharma, na pregação do Bhagavata Dharma. O Gauranga Mahaprabhu também ensina este mesmo conhecimento, o mesmo conhecimento, o, bah o Bhagavata Dharma. No nome do Bhagavata Dharma, na pregação do Bhagavata Dharma, você não deve sair trapaceando o mundo inteiro. Não é bom fazer isso. O Sr. Brahma adverte Narada. Aqueles que fazem isso, fazem um ato terrível. Você tem que falar o Bhagavata Dharma de tal maneira que as pessoas entendam para que elas alcancem na sthikhi bhakti, a bhakti perfeita, a bhakti imaculada. Se você os iludir, se você os confundir, você será punido. Você não pode confundir as pessoas. Você tem que pregar de tal maneira que este conhecimento seja claro e que bhakti chegue a eles intacta, para que eles desenvolvam uma bhakti imaculada e perfeita. Agora, quem está falando sobre essa naistiki nice bhakti", nice bhakti, essa bhakti imaculada hoje em dia? Mas se a pessoa não tem naisthik nice bhakti, se você não vê naistiki nice bhakti na vida da pessoa, aplicada na forma, na vida da pessoa, então, com certeza, essa pessoa não pode transmitir naisthik nice bhakti, bhakti perfeita. Se ela não tem bhakti perfeita, como ela pode falar sobre bhakti perfeita? Nastik Bhakti significa Shuddha Bhakti, Bhakti puríssima. A Bhakti absoluta. A Kinchana Bhakti, Bhakti sem defeitos. Você tem que pronunciar essa Bhakti. Mas todos estão confusos. Sobre Shankara Bhagavan, sobre o Senhor Shiva, nós não entendemos seu caráter e seu comportamento. Às vezes nós lemos nos Puranas, no Shastra, que ele é um grande devoto. E não somente um grande devoto. Que de todos os rios, o Ganges é o mais importante. O Yamuna é algo secreto. Nós não vamos citar o Yamuna, porque ele participa dos passatempos de Krishna. Ele é algo secreto. Ele é algo que pertence pessoalmente ao Senhor, Sagra, ao Senhor Supremo. Ele pertence ao Dama de Krishna. Mas falando dos rios do mundo, o Ganges é o mais elevado. Todos, sabe, todos sabem disso. <risos> Bhagavan Achyuto, o inconcebível Senhor Supremo, é o mais elevado de todos. Se você não tem compreensão disso, é porque você não é sincero. Devanam Achyuto e Jatha e o Sr. Shiva é o Vaishnava principal. Ninguém pode comparar o Senhor Shiva com um outro Vaishnava. Claro, nós não vamos comparar o Sr. Shiva com as golpes, porque as Gopis são expansões de Radharani, são, é, são os, as potências internas de Krishna. Nós não estamos falando das golpes, ou Radharani. Nós estamos falando dos Vaishnavas em geral. Hum, pois as Gopis são um, uma coisa secreta que pertence ao Senhor, para o Senhor Supremo e o mundo inteiro não está nem pronto para ouvir sobre isso, nem entender. Muito bem. Mas dentre os Vaishnavas, o Senhor Shiva é incomparável. O Senhor Shiva é o número um. De todos os Puranas, por exemplo, o Shri Bhagavatam é o mais importante. Isso é repetido pelo próprio Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. O Bhagavatam é o Purana principal. O Mahaprabhu indica o Bhagavatam como o Purana principal. Mas agora nós ficamos confusos, mesmo assim. Como entender o Senhor Shiva? As atividades do Senhor Shiva são, conf, nos confundem. Por que o Senhor Shiva vai brigar com Krishna? Se nós sabemos que ele é um grande Vaishnava. Eles lutam em determinados passatempos. Nós descobrimos, Mas está escrito nos Puranas. Por quê? Por que o Senhor Shiva vai brigar com Krishna Bhagavan, se ele é um grande Vaishnava? Nós falamos sobre isso em outras aulas de Shambhava. Você vai ler o Chaitanya Bhagavata ou Chaitanya Charitamrita, e lá você vai encontrar que a Dvaita Goswami, a Dvaita Gosai, a Dvaita Acharya, é Sadashiva. E pelo convite, ele vai chamar. É ele quem chama o Senhor Supremo. Sadashiva, na personalidade, na manifestação de a Dvaita Acharya, invoca Chaitanya Mahaprabhu, e ele desce ao mundo material. Você pode ler isso no Chaitanya Bhagavata. A Doita Gosai diz, Ele é o meu Senhor Supremo. E se Ele é o meu Senhor Supremo, eu vou testá-lo, ele diz. Por quê? Porque a Doita Acharya diz que ele vai testar Mahaprabhu. Se quando ele aparece, a Doita Acharya dança em êxtase, por que, que ele vai testar Mahaprabhu? Ele dança em êxtase porque o Senhor apareceu. E Haridastako pergunta para ele, por que você está dançando? E ele não responde. A Dvaita Acharya é Vishnu Tatu, ele é Sadashiva. Hum? Ele é o Shiva transcendental, ou seja, uma expansão de Vishnu. E ele diz que Mahaprabhu é o seu próprio Senhor Supremo. Muitas vezes ele diz isso, mas ele vai testá-lo. Ele fala, se ele é o meu Senhor Supremo, ele vai me chamar, eu vou me esconder. Se ele é o meu Senhor Supremo, ele vai me mostrar sua forma universal. Porque somente Krishna pode mostrar a forma universal. Esse tipo de dúvida e suspeita, por que ocorre? Shankar Bhagavan, Sr. Shiva, ou seja, Sadashiva, Shiva, o Shiva transcendental, na personalidade de Adwaita Goswami, de Adwaita Acharya, ele expressa essa dúvida. Por quê? Para nos ajudar a nós, almas condicionadas. Ele vai mostrar essa dúvida esse suspeita. Para ajudar as almas condicionadas a compreender Mahaprabhu. Porque a alma, a alma condicionada é cheia de dúvidas e suspeitas. Então, a Dvaita Acharya coloca essas perguntas para estabelecer que Mahaprabhu é verdadeiramente Krishna, o Senhor Supremo. Você entendeu? A Dvaita Gosai, de propósito, põe essa pergunta como Parikshit Maharaj, por exemplo. Está escrito que ele é um Mahabhagavata, que ele é um devoto puro. Mas por que, que ele faz perguntas para Shukadeva Goswami? Ele não é um tolo, ele não é um, um, uma alma condicionada. Ele tem consciência plena de quem é Krishna. Por que, que ele faz perguntas para o guru Shukadeva Goswami? Ele fala Krishna faz raça Lila com todas as golpes. Elas são casadas. Por que, que ele pergunta isso? Para o benefício das almas condicionadas. Se Parikshit Maharaj não perguntar isso, nós não vamos alcançar a solução, a resposta de Sukadeva Goswami. Sem a resposta dele, nós estamos confusos. Por que Parikshit Maharaj faz essa pergunta? Todos nós recebemos a resposta. E o nosso coração se purifica inam, com a resposta. Inam, cha, hinam, cha, Shukadeva, Shukadeva Goswami diz, ó oh, rei, no coração de todos os maridos das golpes, quem está lá? O Senhor Todo-Poderoso. O Senhor está em todos os lugares. Ele está até na, na partícula de poeira. O Senhor está lá. Então, imagine, no coração do, é dos, dos esposos das golpes, quem está? Actually, o Senhor Swami, Supremo, o verdadeiro marido, o verdadeiro esposo, o verdadeiro Senhor, o dono, hã? o amo de todos, é Krishna. Nós podemos chamar alguém de o esposo material de alguém. Mas isso aí é algo que não é autêntico. É coisa material. As pessoas materialistas falam assim. O verdadeiro esposo só é Krishna. Ninguém pode chamar ninguém mais de esposo. Somente ele pode ter esse epíteto, esse nome. Aquele que é o controlador supremo, que está no coração de todas as entidades vivas. Atma sarvam jagatam Aonde não está o Senhor Supremo? Se o Senhor Supremo está dentro do coração como o Swami, como o esposo, como o Senhor, como o amo, se ele não estiver no coração dos esposos das gopis, como é que as gopis poderiam ter se casado com eles? Porque eles estariam mortos sem Paramatma. Então, Krishna é o Esposo Universal, o Amo de todos, o Senhor de todos. E se Ele vai manifestar um passatempo, uma lila, como Nandanandan Krishna, como Rasik Bhagavan, o Senhor da raça, o Senhor de todo êxtase, o que há de errado nisso? Pois em todos os lugares, Krishna está. Se Krishna, se Krishna so, se manifesta diante deles, por que você acha isso estranho? Krishna é o único desfrutador. Krishna é o absolute desfrutador absoluto. Por quê? Porque Krishna ele tem absolute absolute. o absoluto desapego. Ele é o absoluto desfrutador porque ele é aquele que tem desapego no, absoluto. Portanto, I não thinko, há nada I de wrong. errado. Doubt, e Parikshita Maharaj to duvida, to não to entende to de propósito. Ele pensa, nossa, a Krishna faz uma coisa estranha. Por que, que ele faz isso? Parece que tem alguma coisa ilícita. Não. É o seu coração que é ilícito. Shukadeva Goswami não fala assim. Eu que estou falando, Shambhava. Mas quando o nosso coração está sujo, nós temos dúvidas sobre Krishna, sobre Guru Varga. Sobre tudo. Muito bem. Sobre o senhor Shiva, About Bhagavan, it is Sobre o senhor Sr. Shiva está escrito no Srimad Bhagavatam. No mesmo capítulo. No capítulo 38, está este, está este verso. Se você imitar... O que diz esse verso? Se você imita os passatempos de Krishna, então você será destruído você vai convidar a destruição para a sua vida. Nem mentalmente, nem mentalmente você deve imaginar imitar Krishna, imitar os passatempos de Krishna. Se alguém fizer isso, ele destrói a si mesmo. Bhagavan, como, por exemplo, no caso do senhor Shiva. Só ele pode tomar todo o veneno que vem à tona quando eles batem o oceano de leite. Esse veneno que vem à tona é o veneno mais mortal que existe dentro deste universo. E o senhor Shiva bebe tudo isso. Quem pode imitar o senhor Shiva? Você pode beber todo o veneno que existe? Lembre-se desse fato. Lembre-se disso. Tente entender as glórias do Senhor Shiva antes de falar alguma coisa. Tente entender o Senhor Shiva. O próprio Krishna Chaitanya tem respeito por Krishna. Ele toca nos pés de Sadashiva de Adwaitacharya. No, no, no, no período na semana de Gura Purnima, nós vamos falar sobre esses segredos filosóficos e vocês vão entender a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Caso contrário, quem poderia nos ensinar, se não é ele? Quando o Sr. Shiva bebe todo esse veneno, então um pouquinho de veneno escorre da mão dele. Escorre aqui do canto das duas mãos dele. E cai no universo, no mundo material. E aquela quantidade, aquelas gotas de veneno que saem, são o maior veneno que existe. Todas as cobras, todos os escorpiões, todas as aranhas, todos os animais venenosos e peçonhentos estão dividindo esta gota de, de, de, de veneno que caiu. Centenas de milhares de cobras carregam esse veneno. Somente essa gota que sobrou. É o veneno de todos os animais venenosos dos peixes, de todos os animais que são venenosos, incluindo todas as cobras. Elas então, dividem essa mesma porção. Imagine o que, que ele bebeu. Então, quando eles batem esse oceano de leite, o, esse, esse veneno sobe à tona e o universo inteiro fica asfixiado. O veneno começa a emanar gases. E todos os semideuses, todos os demônios ficam com medo. Eles vão, eles, todos os seres humanos, todos os seres vivos acho que vão morrer. E ele pensa, eu sou o pai, o Senhor Shiva pensa. E eu o trato como pai, e Parvati, eu a trato como mãe. Eles cuidam do mundo inteiro, quem está fazendo o quê, quando... Alguma coisa feia? O senhor Shiva pega a punição e dá para aquela pessoa com o um tridente. Está pronto? Se você está ainda contra um Vaishnava, o senhor Shiva vai atacar você com o um tridente. Ele cuida de todas as jivas, de todas as almas, todas as jivas pedem seva, seva. Shiva, Shiva, elas, elas, elas, elas choram. E ele diz para sua esposa, meus filhos todos estão chorando. Quando o veneno sobe à tona, todos gritam o nome dele. Shiva, Shiva. E ele pede para a esposa se você permitir eu vou beber todo esse veneno e ela no final concorda porque ela tem da consciência plena do poder do seu esposo do senhor Shiva. Ela tem compreensão plena do poder do senhor Shiva. Ela fala então ok beba. E ele vai e toma tudo, todo todo veneno. Quem pode beber esse veneno? Quem pode brincar de ser o Senhor Shiva, imitar o Senhor Shiva? Ele toma todo esse veneno e nós vemos, por exemplo, há vários exemplos do poder dele. Quando o Ganges desce violentam, violentamente por todo o universo, quem conseguiria segurar a pressão dessa água que cai no mundo material? A própria mãe Terra né? e Ganges fala: Quem que vai aguentar a pressão? Ela fala: Tá bom, eu caio lá de cima mas eu vou bater no mundo material e o mundo material, vai a, a terra vai afundar. E o Sr. Shiva diz, eu posso suportar, deixa ela descer, eu vou segurar. Ele se senta com seus cabelos todos amarrados aqui em cima. E o Ganges cai em cima dos cabelos e dele. Sankar o Sr. Shiva não permite que o Ganges saia dali dos seus cabelos. Aí Bhagirat Maharaj vai para ele: "Ó, oh, para você não vai deixar o porque ele que orou para o Ganges cair. Ele falou: você não vai deixar o Ganges descer? E ele deixa o Ganges começar a escorrer pelo pescoço dele. Então o Sr. Shiva vai tomar todo o veneno que está contido na criação do universo para o benefício de todas as almas, para salvar todas as almas. Mas nós é muito fácil não entender o Senhor Shiva, entender mal o Sr. Shiva. Primeira coisa, ele faz um arranjo ao seu redor para que as pessoas ao redor dele pensem que ele não tem coração. Quem pode entender? Que ele é um Paramahamsa Vaishnava. Ele fica nos crematórios, ele se esfrega com é, cinzas de cadáveres, como se fosse um cosmético. Ele parece como se ele estivesse sujo, quem pode entendê-lo? Os materialistas, ah, eles pensam, ah, o Senhor Shiva é nosso líder, ele aprova ele tudo, ele aprova, tudo, aprova vinho, ele aprova é cannabis. Ah, ele é muito bom para nós. É muito bom. Isso é bom, isso é muito prático, a gente pode adorá-lo e não tem problema nenhum. Eles pensam, você pode ir nos crematórios e vá de noite aqui na, na Índia, eles celebram o Senhor Shiva e acendem uh, cannabis. Ganja em um Hindi, eu fui para os Himalayas muitas vezes de Shambaba, tomando permissão dos Vaishnavas, do meu Guru Maharaj, de Bhakti Bala Maharaj, da última vez que eu fui, uns 18, 20 anos atrás, recentemente não dá mais, não deu mais para eu voltar. E eu procurei um lugar para ficar de noite. E eu sou pequenininho, não tinha nada, não tinha carregado nada comigo. Eu queria arranjar alguma prachada, era ekada, assim. E finalmente, alguém disse, olha, Maharaj, você pode ir ali, ali tem um templo lá. bom. Eu fui lá. Ah, e quando fui entrar, entrar naquele templo, eu vi um monte de sado lá, chupando cannabis. Venha, Baba, venha. Ele pensou que eu era do grupo deles. Eles vieram, vem, vem, Baba, vem. Meu Deus, onde que eu vou? Eu saí voando de lá, imediatamente. Entende? E eles lá, todos lá, fumando. Todos sentados. Uma do... ah, hoje em dia, na nossa sociedade, é esse tipo de sado que as pessoas procuram. Eles, você vai em Vrindavana, tem sado sem roupa, sado cheio de cobra, sado que não toma banho, sado fumando maconha. É, esses são sados hoje em dia. Ah, se ele fuma maconha, eles sim é que são sábios. Você não fuma, falam para mim. Essa é a concepção das pessoas. Então, o Sr. Shiva tem dois tipos de comportamento. Presta atenção. Um para trapacear as almas. Ele vai dar o que as almas pedem. Ele trapaceia os tolos. Ele deixa que eles tomem vinho, que eles usem cannabis, intoxicantes. E a outra forma do Senhor Shiva, é Vaishnava Swarupa, a forma do Vaishnava original. Mesmo que ele apareça estar sujo, qual é o problema? Ele é um Paramahamsa dentro do seu coração. Eu já expliquei para vocês no curso das nossas discussões. O Avaduta, os Paramahamsas avadutas, aqueles que você não consegue entender não tem indicações de que eles sejam davotos. Às vezes, você não vê indicações de que eles sejam vachinava puro. Você não consegue entender. Ele não está com tilaka. parece um louco, com a roupa suja, está deitado no chão, mas você não sabe. Você poderia detestá-los, detest... como detestavam Vansidas Babaji Maharaj, que andava por aí com uma corpina, com um paninho enrolado no, no, no, nos genitais, mas ele era um grande santo, um Paramahamsa. Para Mahamsa, aqueles que são Vaishnavas puros, externamente você não, você não consegue identificá-los. As suas atividades, a maneira como eles falam, eles parecem ser o contrário, você não consegue entendê-los. Eles parecem ser o contrário do que seria um devoto. Então, o Sr. Shiva, propositalmente, vai manifestar esse tipo de engano. Ele vai trapacear as pessoas com uma das suas formas, porque ele vai dar para elas o que elas pedem, qualquer besteira que elas peçam. E com a outra forma, ele é o Vaishnava, que serve Krishna o tempo todo. E não importa a roupa que ele está usando. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer: é muito fácil pegar a roupa de um Vaishnava, se vestir como um Vaishnava. É muito fácil pegar um pano e se enrolar como se você fosse um Vaishnava. Eu pego um pano e passo a tilaka na cabeça, memorizo alguma coisa e saio falando. Mas se tornar um Vaisnava é muito difícil, dizia Bhaktivedanta. Se vestir como um Vaisnava é fácil. Se vestir como um Vaisnava é algo muito fácil, mas é muito, muito, muito difícil se tornar um Vaisnava de verdade. Qualquer um pode se vestir e falar coisas doces e decorar alguma coisa. Quem vai dizer quem não é quem? Quem que vai prender os falsos? Quem pode entender isso? Ninguém consegue. Então, Shankara vai trapacear os tolos, todos aqueles que têm caráter demoníaco. O senhor Shiva, senhor Shiva recebeu esta ordem de Krishna. Você vai ter que me esconder. Você vai me esconder e esconder a minha devoção. Você vai esconder a Kali mim Kali e a minha bhakti em Kali Kal, em Kali Yuga, no Shami templo de Kali. Tempo Kali. é Kala. É um Seva secreto, confidencial que ele recebe do, do, Senhor, do Senhor Krishna. E Prabhupada Bhakti Siddhanta, às vezes dava também serviços confidenciais para seus discípulos. Ele não dava os mesmos serviços para todos. Prabhupada não dava o mesmo serviço para todos. Então, de acordo com a gravidade do serviço. Isso depende da sinceridade do discípulo. Então, ele recebeu essa ordem de Bhagavan Sri Krishna. Em Kali, Kal, em Kali Yuga, você vai me esconder de todos os, demônios, os, os que têm personalidade demoníacas, Os demônios, os Rakshasas. Eu quero me esconder. Eu vou esconder minha chuda Bhakti, minha Bhakti verdadeira. Eu não gosto, não quero dar para eles isso, isso. Porque Bhakti é a verdadeira propriedade da vida. Dinheiro não é a nossa propriedade principal. Mahaprabhu disse isso. Ele disse que prema, o amor puro por Deus, é a propriedade principal da alma. Sem prema, eu sou um mendigo, eu não tenho nada. Ó oh, Senhor, me faça seu servo, me dê prema, como salário. Que o prema, que o amor puro seja meu salário. Me pague assim, pois minha vida seria inútil sem isso. Muitas vezes, quis pular no Ganges. Eu não tenho prema, vou pular e vou morrer. Vou me jogar no rio, ele dizia. Você pode me prema. Se você me der prema, como pagamento, eu posso servir você. Deve dizer a alma condicionada ao Senhor. Externamente, não podemos compreender, mas dentro do seu coração, o Senhor Shiva é o maior dos Vaishnavas. Ele é um grande Vaishnava. A dedicação do Senhor Shiva é a mais elevada de todos os semideuses. Ele é Mahadeva. A sua dedicação, o seu desapego não pode ser encontrado em lugar nenhum. Mas o desapego do Senhor Shiva não é falso, é um desapego genuíno. Todas as melhores coisas, todas as coisas importantes, o que quer que exista, que seja bom ou importante, o Senhor Shiva oferece para Krishna, para o seu Senhor. Krishna. O Sr. Shiva, ele não receita nem flores bonitas, nem roupas bonitas, nada. Ele dá tudo para Krishna. Nenhuma guirlanda, nenhuma flor, nenhum doce, nada. Tudo ele oferece para Krishna. Você pode ir para Tarkeshwar, Sadashiva, onde bhakti Thakur, Teve uma, viu a manifestação de Sadashiva e recebeu instruções de Sadashiva ali. Então, lá, o senhor Shiva ele não come nem sal. As preparações que são oferecidas no altar, elas são sem sal. Porque o sal é de Krishna. Ele come sem gosto. Ele dá tudo, tudo que é bom. É tudo para Krishna, é tudo para Bhagavan. E ele mesmo não aceita nada. <coughs> ele dá todas as flores para o Senhor Supremo. e Não sobra flor nenhuma para ele. O Senhor Shiva diz, então, olha, está vendo ali no lixo? Ali na floresta tem uma flor que ninguém gosta, ela cheira estranho. É uma flor, uma flor dutra, ela chama. Ela é jogada fora. Ninguém quer, ninguém toca nela. Ele diz: tá bom, essa daí você pode me dar. Se você quer me dar flor, você me dá essa. Eu aceito aquela flor. Ele disse, a flor que ninguém encosta. Ninguém, ninguém põe a mão naquela flor, é uma flor suja. Ninguém tem vontade de chegar nem perto. O Sr. falar, essa daí eu quero. Você quer me adorar com flor? Então me dá essa. Porque ele oferece tudo para Krishna. Ele faz o austeridades e, pen, e penas okay. e, e, e, é, para, para o benefício do mundo inteiro. E os olhos dele é estão sempre semi cerrados semi-fechados. Porque ele nunca está interessado no mundo material. Então, ele fica com o olho semi-fechado para não é enxergar a ilusão material. material. Ele, ele está sempre observando observa os pés de lótus do Senhor Supremo. Em seu coração, sempre. Sempre se concentrando nos pés de lótus de Krishna, o seu ainda, Senhor, seu Prabhu. Mas mesmo assim, nos encontramos que Krishna, ou Ramachandra, ou Chaitanya Mahaprabhu, todas as manifestações de Krishna vão respeitar o Senhor Shiva. De qualquer maneira que o Senhor Supremo se manifeste aqui, é ele respeita o Senhor Shiva. Sempre eles respeita o Senhor Shiva. Se eles brigam, é porque Krishna quer brincar de lutar com o Senhor Shiva. Então, por exemplo, como quando o Senhor Rama vai construir a ponte, ele adora o Senhor Shiva. E a um forma do Sr. Shiva que ele adora é Rameshwaram. É e alguém vai dizer, ah, ele é o Ishvara de, Ram, de Rama, ele é o controlador de Rama. Não. Mas esse Siddhanta está errado. Rameshwaram. Eles dizem que esse é o Deus de Rama. Mas o verdadeiro Siddhanta diz outra coisa. Svarames Varaha. Entende? Na verdade, é, é o Senhor ama que honra o Senhor Shiva para nos ensinar a como nos comportar de maneira adequada diante desta é, personalidade, diante do primeiro Vaishnava dentro deste universo. Então todos os dias, o Senhor Supremo, por exemplo, Mahaprabhu, vai. Em Varanasi, prestar reverências ao Sr. Shiva. Não tem um único dia que ele não vai. Todos os dias ele vai e presta reverências para ver Vishwanatha Ele vai dar água para o Sr. Shiva. Por quê? Qual é a razão dele fazer isso? Existe uma razão para nos ensinar para nos ensinar que nós temos que adorar o Sr. Shiva para receber Bhakti. Comuns, as pessoas comuns ficam confusas, eles falam, Maharaj, mas se você adorar o Senhor Shiva, a gente cai de Bhakti. Quem que falou isso? Está escrito no Bhagavatam, eles dizem. Eles vêm falar isso para mim. Se alguém adorar o Senhor Shiva, ele cai. Aonde ah, está escrito isso? Eu pergunto. Sim, ok. Está escrito, sabe aonde? No Daksha Yagya, Quando o Senhor Daksha ofende o Senhor Shiva, é lá que está escrito isso. Porque nós adoramos Shiva, Baba Babaji Maharaj explica, como um grande Vaishnava. Então, como realizar esse Siddhanta Vichar? Primeira coisa, o Senhor Shiva não tem inveja de ninguém. Mas mesmo assim, o Prajapati Daksha, um dos prajapatis que são manifestados pelo Senhor Brahma, no começo da criação, ele despreza o Senhor Shiva. Ele insulta o Sr. Shiva abertamente diante de uma assembleia com todos os semideuses presentes. Está no quinto canto do Bhagavatam. Ou no sexto, quinto ou sexto. Ele diz, ele é sujo. Ele quebra todas as regras e regulações que são seguidas pelos sadhus, pelos Vaishnavas, diz o Prajapati Daksha. Vejam a audácia desta personalidade. Vejam a audácia de Prajapati Daksha, de Daksha Prajapati. Ele quer dizer que o Sr. Shiva quebra as pure, a pureza. Ele diz, ah, ele é um inútil. Ele vive no crematório, se cobrindo de cinza, não tem pureza nenhuma. E eu fiz um grande erro, ele diz, na frente de todo mundo. Ao dar minha filha, Sati, que é a primeira encarnação de Parvati Devi, pela ordem do Brahma, eu fiz ela se casar com ele. Eu aceitei que ela se casasse com essa personalidade inútil, diz para Jyapati Daksha. Ele diz isso abertamente. Mas foi pela ordem do Brahma. Eu tive que fazer isso. Ele tem olhos de macaco. O Prajapati Daksha diz isso. Ele tem olhos de macaco. Todas as maneiras seguidas pelos gurus e pelos Vaishnavas, ele evita, ele segue regras que ninguém conhece, outras regras. Vejam, ele diz, eu sou o guardião do mundo, eu sou o superior ao meu, ao meu genro, mas ele não se levanta quando eu entro, eu entro na assembleia e ele não presta reverências para mim, vejam o caráter dele, ele diz na frente de todo mundo, Prajapati Daksha pronuncia todas essas besteiras, essas tolices. Ah, ele não presta respeito para mim. Todos vocês se levantam quando eu entro, mas ele não se levanta. Eu sou o sênior, eu sou o guardião. O Sr. Shiva é o Paramahamsa, é o Vaishnava número um, e Prajapati Daksha pensa que ele é que é o, o sênior ao Sr. Shiva. Como no caso de Kashipu pensem ele pensa que ele é pai de Pralada eu sou superior àquele menininho ali hein? ele não diz isso ele pensa eu sou o pai daquele menino quem é ele ele faz um grande erro ele não entendeu que aparentemente ele é seu filho mas ele é o guru Aquele menino de cinco anos é o teu guru, você deveria tocar os pés de lótus dele. Você pensa que ele é seu filho, que, você deveria, que ele deveria obedecer você, mas você esquece que da pode ser que ele tenha cinco anos, mas ele é guru. Ele é o teu guru e você não aceita. Entende? E Daksha Prajapati é um homem material, é um ser humano, todo material um materialista que toma a responsabilidade do mundo material. E ele acha que por conta dessa posição, ele foi colocado nessa posição central dentre todos os prajapatis. No Bhagavan está escrito que o Sr. Brahma manifesta 12 prajapatis. E ele é o principal. E ele diz, quem é o Sr. Shiva? Insulta o Sr. Shiva. Mas o Sr. Shiva nem responde para ele. Ele insulta e o Sr. Shiva nem responde. Nada, o Senhor Shiva fica em silêncio. E finalmente o que acontece? Quando o caso se torna muito perigoso, o Senhor Shiva vai embora. Ele fala, por é que eu vou brigar e gritar? Ele vou embora, ele levanta e vai embora. Mas Nandi, aquela forma de touro, que é o servo carregador do Senhor Shiva, ele não suporta. Brigumuni vai amaldiçoar os que ficam do lado do Senhor Shiva, acho. E Nandi vai amaldiçoar os que ficam contra. Ele vai dizer, aqueles que vão seguir o caminho do Senhor Shiva vão perder o coração, diz Brigumuni. Brigumuni diz isso. Aqueles que seguem o, o, o, a adoração e o caminho do Senhor Shiva vão perder o coração. Nandi e Nandi responde: Nandi deva esses brahmanas. Eles nunca vão sentir satisfação. Eles vão mendigar no mundo inteiro e nunca vão ser satisfeitos. Nunca vão sentir satisfeitos. Essa é a contra maldição que Nandi Nandi deva dar aos brahmanas. E quando o brigo fala dessa maneira, é claro. Que isso não é aplicável aos shudas Vaishnavas. Porque os Vaishnavas mais puros, eles adoram o Senhor Shiva como uh, uma expansão de Krishna, como Sadashiva, como seus pais, como seu pai, como o Vishnu Tattva, como uma expansão de Vishnu, não como algo independente, uh, como a fonte original de Deus. O Vaishnava não vai adorar Sankar Bhagavan. O Sr. Shiva que manifesta esta forma trapaceira, essa forma que dá para as pessoas coisas materiais. Essa é uma maldição que é aplicada àqueles que seguem o Sr. Shiva de maneira material. Mas o Sr. Sadashiva, ele é Vaikunta Tatva. Ele é uma verdade relativa à plataforma transcendental e nenhuma maldição material pode tocar o Sr. Sadashiva, tente entender, Narada uma vez foi amaldiçoado pelo próprio Prajapati Daksha, pela mesma personalidade, ele disse, você não vai poder ficar em nenhum lugar continuamente, você nunca vai poder ficar em nenhum lugar dentro desse universo, ah, estavelmente, você vai ter que se mover Sucessivamente. Essa foi a maldição Now, que Prajapati Daksha dá a Narada. E ela é efetivada. Narada não para dentro deste universo material. Ele está sempre viajando de um lugar para o outro. Mas quando você abre o Bhagavatam, está escrito que no décimo primeiro canto. No décimo primeiro canto está escrito. Não, no décimo, diz Shambhava. No décimo canto. Está escrito que Narada Muni, é, na segunda parte do décimo canto, está escrito que ele decide ficar em Dwaraka. Que ele decide que ele vai ficar em Dwaraka para acompanhar os passatempos de Krishna, para observar os passatempos de Krishna em Dwaraka. Está seguindo o que eu estou dizendo de Shambhaba? Então, qual é o ponto? Ué, se ele tinha sido amaldiçoado por Prajapati Dakshi, ele não podia parar em lugar nenhum? Como que ele fica em Dwaraka? Sim, você está certo se você pensa assim. Porém, Dwaraka não é um lugar material. Dwaraka é uma manifestação do Va de Vaikuntha Jagat, do universo transcendental. Ela desce de uh, Goloka, do mundo transcendental. Então, ele pode parar ali, porque ali não é material. Ele assiste os passatempos excelentes do Senhor Supremo. Então, essa, essa maldição não, é, não tem efeito em Dwaraka, porque Dwaraka é transcendental. Entendem? A, a maldição que, que Daksha dá para uh, Narada Muni não vale em Dwaraka. Então, Brigu Muni amaldiçoa os seguidores do senhor Shiva que seguem este Shiva material. Este Shiva que concede coisas materiais e que trapaceia as almas que querem coisas que não merecem, que querem nutrimento material. Mas nós estamos seguindo Vaikuntha Tattva, a verdade transcendental, Sada Shiva, a manifestação do Senhor Shiva na plataforma transcendental. Então, Brighumuni não pode amaldiçoar a plataforma transcendental, porque Brighumuni é uma personalidade dentro desse, desse universo, ele é de Mahaloka. Ele é de um, do planeta dos sábios dentro deste universo daqui até Brahma louca tudo é material e marra louca onde brigo nasce é um planeta que fica embaixo de Brahma louca portanto é algo material ele não tem poder para amaldiçoar para fora do universo material então de Brahma louca até aqui é tudo material hum? E o Vaishnava, ele não quer nenhum desses lugares, ele não quer ir em nenhum desses planetas, nenhum desses mundos. Ele quer transcender, sair desse universo material, atravessar o rio Viroja, que é né, o oceano do brilho, né, o oceano da forma de Krishna indistinta e chegar em Vaikunta. Isso é o que o Vaishnava quer. Então, nós estávamos discutindo isso, quando Brigumuni diz para Gopakumar, ah, no livro Brihad, Brihad Bhagavatamrita, por que você não fica aqui nesse planeta? Você poderia adorar Vishnu dentro do universo daqui? Gopapumar diz, não, eu não quero ficar aqui. Porque se eu for me concentrar aqui nos, nas cerimônias para adorar Vishnu, como é que eu vou cantar os santos nomes de Krishna? Eu quero cantar Japa. Ah, a japa contém todos os tipos de adorações. As 64 processos de adorações de bhakti né, estão todos concentrados nos santos nomes. E todos os nove eh, um, processos principais de bhakti que nós explicamos, né, eles também estão contidos nos santos nomes. Todo o bhajana, toda adoração, está concentrada, ah, mergulhada nos santos nomes. É por isso que o devoto puro não se interessa de ir daqui para lá, de lá para cá. Eles não têm vontade de ficar indo de um lado para o outro. Eles não são chanchal, eles não são irrequietos. Por quê? Porque eles assistem os passatempos de, de Cristo no seu coração. Eles cantam os santos nomes e assistam todos os lugares do universo onde Krishna faz seus passatempos, assistem a plataforma transcendental, diretamente eles assistem isso. Não é como um sonho, uma ilusão. Eles veem Jagannatha de onde eles estiverem. Quando eles têm o desejo de ver Jagannatha, imediatamente Jagannatha se manifesta para eles em seu coração. E o tempo todo eles estão passam, pensando em Krishna, em seus passatempos, no dama sagrado. Então, Gopakumar, esse personagem que Maharaj está citando, que encontra Brigumuni em Mahaloka, nesse planeta dos sábios, ele diz, eu não quero ficar aqui. Eles falam, fique aqui, você adora Vishnu daqui, ele fala, mas eu não quero ficar adorando Vishnu aqui, eu quero sair daqui e encontrar Krishna. Vocês são brahmanas, eu sou um vaixa, ele fala, eu não posso ficar aqui. Ah, todo mundo está falando para ele que ele é Brahman, ele fala, não, não, não, eu sou um vaixa, eu sou um vendedor, uma alma caída. Eu quero cantar os santos nomes, com licença. O devoto puro, ele sempre tenta se livrar dos tolos. Ah, vai lá, vai lá, lá, aquele é. templo é que é bom, vai lá. No Vrindavan, né? uma vez tem um sadhu no Radha Kunda que amava a Prabhupada Bhaktisiddhanta muito. É, ele escreveu até sobre Bhakti por Goswami Maharaj. Ele chama Ananda Gopal. E cada um que vai até ele, ele fala: Olha, não, não tem conhecimento nenhum. Vai lá, vai lá, olha, tem um. Um sábio ali, olha, tá vendo? Eu não tenho nada, eu sou um mendigo. O nome dele é Ananda Gopal. Ele não aceita discípulo nenhum. Ele fala, não, não, não, ele não aceita nem presente. Você fala, eu trouxe isso para o senhor. Não, não, não, dá lá no templo, lá. Ele fala, lá, lá, lá. Você vai ter muito benefício, muita bênção. Vai lá, dá lá. Dá lá. Aquele sábio está falando sobre os tópicos mais elevados, sobre Radharani, sobre Uraganuga. Vai ouvir lá. Ele fala, ele engana todo mundo. Sank então, o Sr. Shiva sai dessa cerimônia onde Prajapati Daksha estava atacando ele. Então, a Dwaita Gosai, a Dwaita Goswami, a Dwaita Acharya é o próprio Sadhati Shiva. Ele, é, ele tem uma forma eterna como Shiva transcendental em Vaikuntha Jagata, no universo transcendental. E nós já falamos sobre a Dwaita Acharya, sobre a Dwaita Goswami, a Dwaita Gosai. Hum? É ele que vai cuidar de toda a criação. Toda a criação material, de onde vem? Hum? Então, para a construção do universo material, você precisa dos elementos, dos ingredientes, não é Da onde vem. Então, o Mahavish não vai manifestar tudo isso. Porém, como funciona? Os ingredientes vêm de Sadashiva. O Mahavishnu, ele vai olhar para os universos materiais. Maya, pela ajuda de Maya. Então, nós podemos dizer que nesta criação, o Senhor Shiva, Sankara Bhagavan, e Parvati são pai e mãe. Então, o Mahavishnu, ele vai olhar para os universos materiais. E Sadashiva, que é não diferente do Mahavishnu, vai penetrar os universos materiais através do olhar. Quando o Senhor Supremo olha para dentro dos universos materiais, o raio do olhar de Mahavishnu é Sadashiva, que traz para dentro do universo material todas as jivas e os elementos que são necessários para. Ele traz os ingredientes para a produção do universo material. Pois ele é a fonte de Shiva, né? ele é Sada Shiva, ele é o Shiva original, que está na plataforma transcendental. Como está explicado no Brahma Samhita. Então, e no momento da destruição, tudo isso vai implodir, tudo isso vai se desmontar. Vai como a, a aranha, nós já falamos sobre isso, a aranha faz a teia, mas quando ela já fez o que precisava fazer, ela vai comer toda a teia. Tem aranha que come a própria teia. Ela desmonta tudo o que ela fez. E a aranha é um símbolo de Mahamaya, né? Então... A tudo é feito e desmontado pelo senhor Shiva por Sankara Bhagavan. Então tudo vem do Mahavishnu né, e de Sadashiva. Sankara Bhagavan no momento da destruição, tudo vai voltar para dentro do Mahavishnu através de Sadashiva. Pois ele trouxe tudo para dentro do universo material. Ele é o raio do olhar do Mahavishnu. Lembram que eu já falei disso sobre densidade e volume. Quanto maior a densidade, menor o volume. Quanto maior a densidade, maior o volume. Não. Quanto menor a densidade, maior o volume. Então, toda essa criação vai se compactuar, vai se tornar extremamente densa e vai entrar como uma partícula para dentro dos poros do Mahavishnu. Então, Sadashiva vai fazer outra criação em outro momento, de acordo com o desejo do Senhor Supremo. Então, ele manifesta essa criação, cuida dessa criação. Vejam que caráter ele tem. E por isso que é confuso, pois ele, faz, ele exerce muitas funções. Imagine que um policial fosse um grande Vaishnava. De, um, de, um, de uma posição muito importante, um comissário, alguma coisa. Que ele fosse um grande Vaishnava. Mas ele tem que se vestir como policial. Ele tem que por um uniforme de policial. Então, um Vaishnava servindo no departamento de polícia, ele tem que andar armado, cassetete, a arma, a roupa. Como está o uniforme do, do departamento de polícia? E você vai ver que ele não está pintado de tilaka Quando ele vai no, no, para trabalhar, ele não pode estar tá pintado de tilaka E as pessoas podem pensar que ele é um materialista. As pessoas devem pensar isso. Quem que pode entender que ele é um grande vaishnava É dever dele vestir, se vestir dessa maneira. Então, um advogado, um juiz, às vezes ele pode ser um grande vaishnava mas às vezes ele precisa dar uma punição exata para um criminoso, para um criminoso específico. Eu sou um Vaishnava, então eu não posso dar sentença de morte? Não, isso não é possível. Se existe a pena de morte naquele país, ele não pode falar dessa maneira. É dever dele. Ele está sentado na cadeira de juiz. Ele tem que punir os criminosos. Ele não vai poder dizer, eu sou Vaishnava, não vou punir ninguém. O que fazer? É dever dele fazer isso. Então, o Sr. Shiva é um grande Vaishnava, mas é dever dele punir todas as almas, a mim e a vocês, a todos nós. É o dever do Sr. Shiva. É o dever de Shankara Bhagavan. Ele é o responsável pelo mundo material. Ele tem que punir este e aquele. Como aconteceu 12, 10 anos atrás, teve um, uma, um terremoto, talvez uma destruição em Kedarnath. Tudo se quebrou. Tudo ficou arrebentado. Só sobrou um templo. O templo do Senhor Shiva ficou de pé. Todo o resto da cidade quebrou. Aqueles que falam sobre experiência própria eles vão dizer, oh Maharaj, a gente não pode realizar como é possível, uma nuvem está lá pum, e cai chuva, como um rio que cai da nuvem. Ah, foi uma nuvem, não foi um terremoto, perdoe. Foi uma, foi uma nuvem que arrebentou essa cidade, foi uma punição Feita pelo Senhor Shiva, pois a cidade estava muito contaminada. As pessoas começaram a desfrutar de Kedarnath Eles estavam bebendo, comendo coisas no templo do Senhor Shiva. E o Senhor Shiva arrebentou a cidade inteira, 12 anos atrás. Então, no momento dessa destruição, de quem é? Ele é o encarregado da destruição encarregado, o Sr. Vishnu mantém, sustenta e protege o mundo. O Senhor Brahma cria, então, o Senhor Brahma cria. O Vishnu vai tomar conta, proteger e o Senhor Shiva destrói. Essas são as três responsabilidades do universo. O Shiva fala, ah, eu sou Vaishnava, não posso destruir as coisas. Não. Se ele precisa destruir, ele tem que fazer. É um dever que foi dado a ele por Krishna. Ninguém pode violar as instruções de Krishna. Ninguém pode violar as instruções do Senhor Supremo. Kapila Muni, uma das avataras de Krishna, fala disso para sua mãe. Ele diz, com medo de mim, o sol brilha. Por medo de mim, a chuva cai. Por medo de mim, o vento assopra de um lado para o outro. Eles são forçados a obedecer as minhas instruções, Kapila diz. Shankara Bhagavan é um Vaishnava tão grandioso que ninguém consegue calcular tal fato. Externamente não é possível compreender. O Sr. Shiva, pessoalmente, é o único que entra na Arasalila, como Gopeshwara Mahadeva. Somente Shankara Bhagavan, Ninguém mais pode entrar. Nenhuma outra forma masculina. A Maharaja vai explicar agora. Ele vai se transformar numa gopi. Ele toma banho no Manasarovar, se torna uma gopi. Parvati, a própria Parvati, veste ele para ele poder entrar na Mas Lalita, Vishak, e as outras gopis não deixam ele ficar ali. E ele vai ter que ficar de guardião na porta. Ele não pode ficar lá dentro. Mas somente ele pode observar a Rasalila. Somente ele pode entrar e ninguém mais. Então, que respeito Krishna tem por ele? Um respeito imenso está no coração do Senhor Krishna por Shankara, por Shiva. E assim ele nos ensina... Mas, às vezes, as pessoas querem fazer algum tipo de briga. Às vezes, acontece alguma briga. Ele briga com Krishna, como com Vanasur. Por conta de Vanasur, o Senhor Shiva vai brigar com Krishna. Ou os demônios às vezes brigam com Shiva. Existem alguns personagens demoníacos que fazem austeridades e, pena, e, e penas para receber bênçãos do Sr. Shiva. E eles dão. Por quê? Porque se não existe algo negativo, nós já explicamos isso, se não há algo negativo, como é que você entende o que é positivo? As glórias do que é benéfico. Então, o Sr. Shiva, às vezes, interpreta o papel de um bandido ou de um malfeitor. Mas na maioria das vezes ele está de joelhos mim, pedindo para Krishna. Krishna me dá serviço. Ele fala, se você está satisfeito comigo, por favor, me dê algum serviço. Então o Sr. Shiva recebe serviços em todos os lugares aonde ele não serve. Em Matura, em Buteshwara, Pipaleshwara, todos esses lugares, eles são protegidos pelo Senhor Shiva. Para Urisa em Puri, em Jagannathapuri, em Bubaneshwara, ele recebeu um serviço ali. Ele disse, ó oh, Senhor, sempre, ele disse, se você está satisfeito comigo, me dê mais um serviço. Ele cuida de, de Jagannatha Puri, de Purushottam Dam, de Purushottam Ketra, Kshetra. E lá você encontra a forma de Shiva, de como Lokanata. O próprio Bhagavad no seu Bhagavad Gita Kutir, ele estabelece Nandeshara Mahadeva, Shivji Maharaj em Kshetrapal, Paramguru Deva Bhakti Deitamada Gosar Maharaj, Bhakti Pramodh Puri Gosar Maharaj também estabeleceram deidades do Sr. Shiva, porque sem o Sr. Shiva nós somos cegos. Nós não conseguimos enxergar sem ele. Então, aqueles que são demoníacos, eles pensam em coisas tolas. Eu vi meu Guru Maharaj Bhakti Pramod Purigosa Maharaj de Shambhava tomar a Charanamita de Sadashiva. as pessoas falaram, não, não, não tome. Você vai para o inferno. Quem falou? Não. A concepção dele está errada. Ele não vai Vaishnava. nada. O Sr. Shiva tem muito amor. Ele, tomava, ele tomou veneno e guardou o veneno no pescoço para não deixar o veneno chegar até o coração, porque Krishna estava sentado ali. O Senhor Supremo está sentado no coração de todos, não? Então, ele segurou o veneno no, no pescoço. E é por isso que ele ficou com o pescoço azul. Ele é chamado de nil nila kanta, aquele que tem kanta kanti. Aquele que tem o pescoço, nil, azul. Rupa Goswami Pada também escreveu as glórias do Senhor Supremo. Todos escreveram sobre as glórias do Senhor Shiva. Quem não escreveu? Então, dessa maneira, se não há nada de negativo, se não há nada de negativo, direto ou indiretamente, tudo é feito por Krishna. É verdade. Direta ou indiretamente, tudo está feito por Krishna. Então, por que você não entende dessa maneira? Que o senhor Shiva, ele às vezes interpreta é, apoia um demônio ou interpreta um adversário de Krishna para passar tempo acontecer porque sempre precisa que algo negativo aconteça essa é a natureza dele ele vai fazer o que for necessário a natureza do Brahma também é assim muitos demônios adoram Shiva ou Brahma e eles dão bênçãos sabendo que Krishna vai lutar com eles eles são demônios, e para eles, existe um suporte, não é? Você não vai poder dizer que eles serão demônios para o tempo, tempo indeterminado. Aquele que é demônio hoje pode amanhã mudar e se tornar um Vaishnava. Essa é a natureza do mundo material, como Ravana. Na verdade, Ravana vem de Vaikuntha Jagat. Né? Ravana. É. Jai e Vijay são as personalidades originais de Ravana e Kumbhakarna. If, if Ravana então, existem esses passatempos, não é? Thip, no thip, no se Ravana não vai raptar Sita, se não tem um bandido, como é que tem o, o policial? Como, por exemplo, existe esse lugar? Maharaj está falando de um lugar que o policial não sai sem, sem armas. Porque não tem bandido lá. Polão. Lá, os policiais não têm armas, porque não tem ninguém quebrando regras, ninguém fazendo crimes. Eles não têm nenhum bastão. Nem bastão, eles saem. Sai sem bastão. Não tem policial lá. Não tem bandido lá, então, não precisa de arma, não precisa de polícia. Se não tem criminoso, você não precisa do juiz do advogado. Então, isso é um arranjo de Krishna. Ele cria uma maneira para que consigam as histórias acontecer. A diversidade se manifeste através de negativo e positivo. Então, o Sr. Shiva é um grande Vaishnava, tenha certeza disso. Ele vai exercer o seu próprio dever de acordo com as ordens do Senhor Supremo. Ele vai carregar as ordens do Senhor Krishna e vai se vestir, às vezes, como um policial ou como um bandido e vai destruir tudo para satisfazer Krishna. Como diz este mantra. Entende? Para os demônios, para os rakshasas, esta criação é manifestada pelo Senhor Supremo. E se existem demônios aqui, é porque Krishna quer isso, como Kaliya. Como Kaliya Naga fala com o Senhor Krishna, ele fala: Krishna, eu estou dentro da sua criação, eu não vim de fora da sua criação material. Então que culpa que eu tenho? Eu estou nessa posição agora, com esse comportamento sujo. Eu estou sob as tuas leis. Então, todos os demônios, todos os rakshasas estão dentro dessa criação material. E o Senhor vai pensar sobre eles como uma mãe que tem um filho paralítico, por exemplo. A mãe vai prestar atenção nele, não vai? Ela vai ajudá-lo. Ele não pode levantar, ele não pode comer. Então, a mãe tu cuida dele. Então, o Senhor, ele é muito inteligente, Krishna é muito inteligente. Ele vai cuidar dos demônios também. Através do Senhor Shiva. É um processo gradual. Um dia eles vão poder alcançar o ponto de serem devotos. Mas até lá precisa de um arranjo, precisa de uma história, de uma evolução. Eles estão dentro da criação de Krishna. O Senhor Supremo vai suportá-los através do Brahma, através do Senhor Shiva porque as pessoas não estão prontas para acolher o Senhor Supremo, Shri Krishna. Existem muitas questões filosóficas secretas, mas é difícil falar sobre todas elas. É algo maravilhoso. Se você conseguir realizar Shankara Tattva, Shiva Tattva, você nunca vai esquecer de Deus. Você pode ler o Bhagavatam a cada passo. O Senhor Shiva dá bons conselhos ao Pracheta, a todos os personagens que ele encontra, ele dá bons conselhos. Narada e Shiva dão conselhos maravilhosos. Sem a posição de acharya de ambos, a posição de Narada é aberta, mas a posição de Shiva é difícil de compreender. Externamente, ele parece que não está puro, está coberto de cinzas. Mas ele é 100% puro no seu coração. Porque em relação à pureza, uma única palavra do Shastra você pode se lembrar. Não é que você vai trocar de roupa cinco vezes por dia tomar banho cinco vezes por dia. A verdadeira pureza é manter Krishna dentro do seu coração o tempo todo. Essa é a pureza. Não é que nós não devamos tomar banho. Como diz esse mantra, a verdadeira pureza, ela brota automaticamente no coração daqueles que pensam sempre em Krishna. O mundo inteiro pode jogar você fora, mas eu vou aceitar você como puro se eu vejo que você tem a memória constante do Senhor Supremo dentro do seu coração. Você se lembra, o é um tempo todo, do Senhor Supremo dentro do seu coração. Este é o mantra. Pureza e impureza, tudo depende de uma única coisa, de um único ponto. Em qualquer situação que você é colocado, a pureza depende da maneira como você se lembra de Krishna. Você se lembra de Krishna ou não? Aqueles que se lembram de Krishna são puros. Não é aqueles que ficam tomando banho cinco vezes por dia. Só isso não basta. Tem que se lembrar de Krishna. Então, Rupa Goswami Padre escreve um Kirtana no qual ele fala sobre Shiva, sobre o Brahma. Krishna Deva Bhavantam Vande. Harideva Bhavantam Vande. Lá está escrito. Hum. Então, o Senhor Shiva, o Sr. Brahma. O Sr. tem três formas. Ele tem três formas. Eu não, tenho, não posso discutir todas elas agora, a Trimurti nesse momento. Porque existem muitas filosofias ligadas a Shiva Tattva, a Sankara Tattva. Como Brahma Tattva, Shiva Tattva. Então, recentemente, eu estava falando sobre algo. Como diz este mantra? Mahaprabhu quis nos ensinar isso. Mesmo no Shastra escrito por Chanakya Pandita, ele disse, se você encontrar um diamante nas fezes, você, pode, você vai pegar ele ou não vai? Ele é incontaminável. Uma joia encontrada nas fezes e na urina, você deve pegá-la. Está escrito isso no nitjastra. Não tem problema nenhum. O Sr. Shiva externamente pode parecer contaminado. Mas, na verdade, ele é uma joia. Ele fica no, no cemitério e daí, no crematório e daí. Onde ele está, é vai conta. Hã? Se ele pensa sempre em Krishna, então lá é Vaikunta. Ele está sempre pensando no Senhor Supremo. um devoto puro, onde quer que esteja, é Vaikunta. Você nunca deve dizer ele é sujo. Pegar a do Senhor Shiva. Eu não bebo água sem tomar a de Shiva. Você tem as suas ideias se você não concordar comigo. Todos os dias de manhã... Depois do Hanika, depois do Gayatri, eu tomo a Sharanamrita do Sr. Shiva. Sem a misericórdia do Sr. Shiva, do grande Vaishnava, nós não podemos alcançar Bhakti. Então, no Hari Bhakti Vilassi está escrito que o Shivaratri é uma data muito importante. Os materialistas podem observar de acordo como demônios, as pessoas observam o Shivaratri para receber bênçãos materiais, mas hoje, Shambhava diz que ele adorou o Sr. Shiva para adorar o grande Vaishnava e começar o Harikata. Nós nunca devemos esquecer isso. É muito importante. Um dia eu vou poder discutir todos esses tópicos secretos. Nós vamos falar mais um dia sobre Shiva Tattva mas hoje o according tempo way, uh, não vai nos dar mais espaço temos que respeitar o tempo way, like but we are also going this today morning, very early in the morning nandi go so must we not this thing anyway. very I bhagavan, shankara bhagavan. Shankara bhagavan. Jair, shiva uh, Sankar tata, mas today time cannot permit. Babe bavanyaranapada pankajam, Bagashakishna saparam paraayanam, Bakteshualam Bhavita bhuta bhavanam, Baba apahamta, Baba bhava, bhava mishvaram, Nimnoganam yataganga, Devanam achuto yatha, Vaishnavanam Jai Bhagavan, Sankar Bhagavan, a Ki. Jai.